Vamos tentar falar não. novamente não, com o Fernando você. Carvalho? Vamos lá, é, agora vamos tentar novamente manter contato com o Fernando Carvalho. Fernando Carvalho caiu, caiu, mas não se machucou, aparentemente está tudo bem, está tá tudo ok aí. É com você, meu querido. Bom dia, Fernando, bom dia a todo mundo dos Três Lagoas. Acabou de terminar o um seminário do Bioparque Pantanal sobre o, a prevenção de incêndios florestais aqui no Mato Grosso do Sul. O seminário foi promovido pelo governo do estado, com a participação do IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, do IBAMA e do Corpo de Bombeiro. Apesar das fortes chuvas que estão caindo aqui na capital e no interior do estado desde o começo do ano, no período de maio a dezembro é o período mais crítico em relação aos incêndios florestais, tanto que ano passado a União declarou estado de emergência aqui em Mato Grosso do Sul incêndios florestais durante esse período. Novas tecnologias e inovações contra o, incêndio, contra o incêndio florestal foram apresentados durante o seminário. 351 focos de queimada foram registrados no estado até este momento pelo INPE. O secretário da Cisemadesc, Jaime Berruc, anunciou novos investimentos aos combates de incêndios florestais, como a aquisição de duas aeronaves, ampliação de, da pista de pouso para essas aeronaves e construção de uma base do Corpo de Bombeiro em Água Clara. Conversando com André Schatz, que é o pesquisador do INPE, ele falou que Mato Grosso do Sul é referência a nível nacional em combate a incêndios florestais. É, essas fortes chuvas que estão caindo desde o começo do ano, é, produz muita biomassa orgânica em contato com qualquer coisa, como um raio durante um raio durante uma tempestade, faz com que o incêndio possa alastrar facilmente.